Here it comes. Boom segue a quarentena, segue a obra barulhenta no lado do meu prédio, inclusive esses caras podiam ficar em casa. No meu penúltimo vídeo eu pedi pra vocês me lembrarem mais jogadores da NBA que utilizaram óculos durante uma partida e vocês nos comentários me lembraram de mais nove. Eu vou dar aqui o salve, que eu prometi, mas eu vou falar só o nome da primeira pessoa que falou cada jogador. O Johnny Ken Taya falou do George Mican pelo Minneapolis Lakers. O Cássio Rodrigues dos Santos falou do Joel Embiid, pelos Sixers, que usou o óculos por cima da máscara. O Edmar Silva me lembrou do Dwayne Wade, pelo Miami Heat. O Gustavo Borges, que acredito que não seja um nadador, falou do Cristiano Felício, que usou tanto no Chicago Bulls quanto pelo Brasil no Mundial da FIBA. Luan Lopes Nunes Pereira me lembrou do Caio Kuzma, pelos Lakers. Matheus Faguldes falou do Otto Porter, pelos Wizards. O Guilherme Pellegrino lembrou o Reggie Miller, nas Olimpíadas de 96. O PH falou do Eric Murdoch pelo Milwaukee Bucks e o Nicolas Caseiro lembrou do Nikola Vucevic pelo Orlando Magic. Bora pro vídeo de hoje. Não sei se vocês lembram, mas em setembro de 2018 eu fiz um vídeo mostrando a colocação do LeBron James em cada votação para MVP, até aquele momento, ele sempre tinha ficado no top 10 da votação, coisa que não aconteceu na temporada passada. Após perder 27 jogos na temporada passada por causa de uma lesão, ele ficou em 11º na votação para MVP. E aí eu decidi que seria justo fazer este mesmo vídeo para o Kobe Bryant, porque enquanto o LeBron James ganhou 4 vezes o prêmio de MVP, o Kobe Bryant ganhou apenas uma vez. E por que Kobe Bryant ganhou apenas uma vez o prêmio de MVP? Boa pergunta, eu vou mostrar agora... Todas as votações entre 96, 97 e 2015, 2016 todos os anos que o Kobe Bryant jogou na NBA e fazer todas as observações que eu achar necessário. Antes disso, eu quero mostrar rapidamente como são as regras da votação para MVP. No modelo atual, que é usado há décadas, são 10 pontos para o primeiro colocado, 7 pontos para o segundo, 5 pontos para o terceiro, 3 pontos para o quarto e 1 ponto para o quinto colocado. A soma de pontos define o vencedor. Aí na tela vocês veem a votação da temporada 17-18, vencida pelo James Harden. Atualmente, são 101 votos. Explicações dadas, vamos começar por 96-97. Esse ano foi o ano de estreia do Kobe na NBA e também o primeiro ano do Shaq, em Los Angeles. Kobe não ganhou nenhum voto para MVP, enquanto seu companheiro dividiu a nona colocação da votação com Anthony Mason. Em 97-98, Kobe ficou em segundo na votação para Melhor Sexto Homem, e em sétimo lugar na votação para Most Improved Player. Para MVP, nenhum voto ainda, Shaquille O'Neal ficou em quarto lugar na votação, vencida por Michael Jordan pela última vez. Em 98 e 99, a temporada reduzida a 50 jogos, Kobe foi titular nos 50 jogos, mas ainda assim não levou nenhum voto para MVP, ainda. Shaq seguia o bolo, mas ficou apenas com o sexto lugar. Na premiação do ano 2000, tivemos a primeira aparição de Kobe. ainda não foi no top 10, mas ele briscou o 12º lugar. O Shaquille O'Neal ficou com aquele que seria o seu único troféu de MVP na carreira, e os Lakers seriam campeões depois de 12 anos. Em 2001, Kobe escalou para o nono lugar, Shaq ficou com a medalha de bronze e os Lakers conseguiram seu segundo título seguido, derrotando nas finais os Sixers do MVP Allen Iverson. Em 2002, ano do 3 Kobe entrou pela primeira vez no top 5 da votação. Também foi a primeira vez que ele recebeu um voto para primeiro lugar, e o Shaq manteve o terceiro lugar, e quem venceu pela primeira vez foi o Tim Duncan. 2003 foi a primeira vez que Kobe ficou à frente do Shaq na votação para MVP, e também a sua melhor posição até o momento, terceiro lugar. Essa disputa pelo protagonismo no time talvez tenha sido o início do fim da era Shaq-Kobe. Em 2004, o último ano da dupla jogando junto, agora com Carmelo e Gary Payton, Kobe ficou em quinto e Shaq em sexto. O time perdeu as finais da NBA para os Pistons e Shaq foi trocado para o um Miami Heat. 2004 2005, a primeira temporada sem cheque foi um desastre para os Lakers, com 34 vitórias e 48 derrotas, o time sequer se classificou para os playoffs. Mesmo com 28-6-6 de médias, Kobe ficou apenas no All-NBA Third Team e não levou nenhum voto na votação para MVP. 2005 2006 foi o ano que Kobe carregou os Lakers nas costas, quase 36 pontos por jogo, o famoso jogo de 81 pontos contra o Toronto Raptors, porém o apenas sétimo lugar no Oeste não deixou que Kobe ficasse melhor do que a quarta colocada colocação na votação. 2006-2007 foi o ano de Dirk Nowitzki, quando os Mavs conseguiram 65 vitórias e a melhor campanha da NBA, Kobe conseguiu o terceiro lugar na votação, mesmo com a campanha ruim dos Lakers de 42 vitórias e 40 derrotas. Enfim, em 2007-2008, Kobe levou aquele que seria seu único troféu de MVP. Com o reforço de Paul Gasol durante a temporada, o time conseguiu 57 vitórias e chegou às finais da NBA quando perderam para os Celtics. Na votação, Kobe derrotou por muito pouco o jovem Chris Paul dos Hornets, e há muitos que até hoje alegam que Chris Paul deveria ter levado o troféu. Em 2008, 2009, começou o reinado de LeBron James, que venceria quatro dos próximos cinco prêmios de MVP. Kobe ficou em segundo na votação, porém foi recompensado com o título da NBA, derrotando o Magic de Dwight Howard nas finais. No ano seguinte veio o quinto e último título de Kobe. Além de LeBron James, Kevin Durant era outra estrela em ascensão que ultrapassou na votação para MVP, então Kobe ficou com o terceiro lugar. 2010-2011 foi o ano de Derrick Rose, nem LeBron James, que estreava pelo Miami Heat, teve chance alguma. Kobe ainda ficou com o quarto lugar e o time que tentava o tripit foi varrido pelos Mavericks nas semifinais do Oeste. Na temporada reduzida de 2011-2012, os Lakers se classificaram em terceiro no Oeste, mas caíram nas semifinais de conferência para OKC. Chris Paul, agora nos Clippers, pela primeira vez conseguiu superar Kobe na votação, que por sua vez ficou em quarto. Para 2012 e 2013, os Lakers contrataram Dwight Howard e Steve Nash, numa tentativa de formar um super-time, não deu certo. Kobe ficou em quinto, naquela que seria a sua última aparição no Top 10, e também os últimos votos que ele receberia para MVP na sua carreira. E aí vem as últimas três temporadas de Kobe na NBA, já em ritmo mais lento, depois da lesão no tendão de Aquiles. Em 2013 e 2014 veio o primeiro e único, até agora, MVP de Kevin Durant. Em 2014 15, Curry e Harden disputaram até os últimos instantes da temporada, quando a melhor campanha dos Warriors prevaleceu e deu o primeiro prêmio de MVP para a mais nova sensação da NBA. E na temporada de despedida de Kobe, 2015 2016, Stephen Curry venceu pela primeira vez na história da NBA de forma unânime, mesmo marcando 60 pontos no seu jogo de despedida, Kobe não ganhou um votinho sequer. Enfim, foi isso que aconteceu, Kobe Bryant ganhou apenas uma vez na temporada 2007-2008. O Shaquille O'Neal, que eu citei tantas vezes nesse vídeo, também só ganhou um prêmio de MVP na temporada 99-2000, a primeira daquele 3 Acontece, são circunstâncias do momento, um cara como o Steve Nash, por exemplo, que liderava um Phoenix Suns que revolucionou o jogo ali no meio dos anos 2000, ganhou duas vezes, embora, historicamente, tanto o Kobe Bryant quanto o Shaquille O'Neal sejam jogadores melhores do que o Steve Nash. Mas, enfim, são questões de circunstâncias, um prêmio de MVP, pelo menos ele ganhou, né? Imagina se ele tivesse perdido esse de 2008 para o Chris Paul, que nem muitas pessoas acham que o Chris Paul deveria ter ganhado. Valeu, então? Por terem assistido a mais esse vídeo no Buncha Calaca. E o próximo vídeo que eu vou gravar agora na sequência é mais um Drop. Daqui a dois dias tem Drop pra vocês. Grande abraço, até lá.